Fala pessoal, paz Amor do Messias para todos os irmãos, Tô bloqueado por enquanto no Facebook de estar tá enviando vídeos. Tem que trazer uma matéria aqui deles, olha só, entrada da Notícias, olha só. Para evitar guerra mundial, Estados Unidos e OTAN não vão enviar militares à Ucrânia. Tem que trazer aqui uma matéria deles, olha só. Porta-voz da Casa Branca disse nesta quinta-feira dia 10 que os Estados Unidos vão manter a posição da OTAN. Qual é a posição da OTAN? De não enviar militares para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A porta-voz afirmou, no entanto, que o não envio de militares norte-americanos para a guerra não significa que os Estados Unidos não vão interferir no conflito de outra forma. Ela disse que nenhuma ação de Putin na Ucrânia, abre aspas, ficará sem resposta. Fecha aspas. Não deixamos nada ficar sem resposta até aqui. Nenhum dos passos tomados por Putin ficou sem resposta. Temos assistência militar e humanitária que está sendo dada. Temos muitas entregas que foram aceleradas. Nos últimos 10 dias entregamos 240 milhões de dólares em auxílio. Abre aspas, basicamente esmagamos a economia russa. A bolsa de valores não está nem abrindo na Rússia, fomos claros. Haverá consequências significativas para cada passo que intensifique a guerra tomada por Putin. É isso aí, pessoal. Matéria Dual Notícias. Tá. Então, o porta-voz também rebateu as falas do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov, de que os Estados Unidos precisam dar explicações ao mundo sobre os laboratórios biológicos do país, incluindo pesquisas avançadas para a produção de armas químicas com doenças fatais, ela disse que a Rússia é quem tem um histórico de uso de armas químicas e biológicas. Abre aspas. A Rússia tem um histórico de criar mentiras deslavadas, dizendo que os Estados Unidos têm um programa de armas químicas e biológicas ou que a Ucrânia teria esse programa, mas é a Rússia que tem um programa de armas químicas e biológicas. Pessoal, matéria do All Notícias, olha só. Tô proibido no Facebook de estar tá postando vídeos por enquanto. Eu tenho que trazer aqui uma matéria dele. Bom, eu sou o Gleison Santos, vou ficando por aqui. Paz amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo. <risos>